Um operador de máquina agrícola de uma agropecuária em Paranatinga receberá pensão no valor integral do seu salário. Ele estava indo embora do serviço de moto e foi atingido pela caminhonete da empresa dentro da fazenda. Ele teve o pé e tornozelo esmagados e o acidente o deixou incapaz. Na decisão da Justiça do Trabalho, a empresa ainda pagará 50 mil reais por dano moral e dano estético. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso alerta os advogados para que preencham corretamente o cadastramento das ações no PJE, o processo judicial eletrônico. Não cadastrar a petição inicial seguindo as normas pode causar problemas, como, por exemplo, prolongar a duração do processo e, ainda, aumentar os custos. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso está doando mais de 600 itens, entre computadores, notebooks, impressoras e outros. O destino pode ser para órgãos da administração pública federal, estadual, municípios e fundações públicas. O edital de desfazimento de bens de informática está disponível no site do Tribunal. O prazo é até o dia 4 de novembro.